Olá, eu sou Ana Paula e sou casada com o pastor Guilherme Bojack. Nós somos missionários da Missão Cairós e eu tenho um grande desafio missionário para compartilhar com você. É a Espanha, possui mais de 8 mil cidades sem a presença de uma igreja evangélica. São 14 milhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. Não existem programas de televisão, são pouquíssimos programas de rádio e percorremos de carro uma média de 300 quilômetros sem encontrar sequer uma igreja evangélica. Somente 0,67% da população declara que já teve um encontro pessoal com Cristo. Quer participar conosco desse desafio? Clique no link...